Querido Papai Noel, sou eu, a Sofia Sei que o Senhor tem muitos presentes para entregar Por isso, eu estou aqui Para você não esquecer do meu O melhor presente do mundo Sofia? Vovó! Feliz Natal, meu amor! Ele existe é assim mesmo, vovó!